Que pena amor Que a nossa história teve que acabar assim Suas mentiras afastou você de mim E eu já nem sei se existiu meu sentimento Eu lamento Que pena amor Quantos sonhos hoje feito em pedaços Quanta vida se esvai nos meus braços Quantas lágrimas Terei que derramar Que pena amor Que só restou O seu cheiro em minha cama O seu retrato Na parede ainda me chama Com esses olhos Tão lindos Cor de mar Que um dia Vai acordar Abraçada com a solidão Se arrepender Do que fez ao meu coração Mas você nunca Nunca vai me ver chorar Que pena amor